Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui. Volta no nosso canal, prontinhos para falar sobre mais um tema também muito pedido para nós. Vamos falar sobre endometriose. Uma condição que pode afetar uma em cada dez mulheres, então é algo super frequente e o pior de tudo, ela é uma doença progressiva que pode levar a pior da qualidade de vida, afastar a mulher do ambiente de trabalho, das, de ter relações sexuais, atrapalhar muito a qualidade de vida dela. Então a gente vai explicar para vocês o que, que é. Antes de entender o que é endometriose, a gente precisa entender o que é o endométrio. Aqui a gente tem um modelo anatômico do útero. Então, imagina o útero aqui que teve um corte dessa, dessa maneira. Essa camadinha interna do útero é chamada de endométrio. É essa camada que durante o ciclo menstrual ela vai sofrendo um espessamento, esperando que a mulher, teoricamente, pudesse ter uma gravidez onde o bebezinho vai começar ali o seu desenvolvimento. Quando a mulher não engravida, ou não teve relação, ou foi um ciclo que ela não engravidou, ocorre o quê? A menstruação. E a menstruação nada mais é do que essa descamação dessa camada interna do útero, juntamente ali com o sangue. Então, essas células escorrem e vão ali é, junto com o sangue para o exterior do corpo da mulher. Porém... Parte das mulheres ocorre ali um processo inflamatório e essas células do endométrio que deveriam sair dali ou ficar ali dentro do sol do endométrio, elas acabam migrando para outras regiões. Parte delas podem vir parar tanto nos ovários, outros órgãos que estão ali perto do útero, como na bexiga, podem parar na parte intestinal ou em outras porções do útero, perto do colo, atrás do útero, causando mês a mês um processo inflamatório pois é uma célula que deveria estar dentro do útero e ela migrou para outros lugares. E esse processo inflamatório, ele gera a endometriose, gerando um processo crônico de inflamação e dor. A endometriose é caracterizada por ser uma doença não somente inflamatória, mas também proliferativa. Ou seja, se nada for feito, ela vai continuar crescendo ao longo da vida inteira. Quais são os sintomas? A tríade clássica da endometriose que nós falamos é... Dor para menstruar, dor na relação sexual, principalmente na penetração mais profunda e infertilidade, que seria a dificuldade não apenas de engravidar, mas também de levar uma gestação adiante, já que a endometriose também acaba promovendo abortamentos de repetição. A endometriose, como eu disse, uma doença inflamatória, produz secreções altamente inflamatórias que podem deixar a pelva inflamada, o útero inflamado e consequentemente produzir o aborto. Uma coisa interessante que a endometriose, apesar da menstruação ser um fator agravante da doença, já que uma parte dessa menstruação, como a Erika já disse, pode voltar pelas tubas e cair dentro do abdômen e ali se infiltrar e se fixar em outros órgãos, na bexiga, no intestino e outras partes externas do útero, também ela tem um componente genético, pois inclusive já foi encontrado foco de endometriose em autópsias de fetos. Ou seja... A mulher já nasce com uma predisposição à doença, já nasce com uma predisposição à endometriose e dependendo dos seus hábitos de vida, ela pode potencializar ou não o aparecimento da doença e dos sintomas. Os sintomas muitas vezes são incapacitantes, acabam com essa parte da vida da mulher, com a qualidade de vida da mulher. A mulher muitas vezes não consegue ter um relacionamento conjugal adequado, ela não consegue frequentar lugares públicos, viajar, não consegue fazer nada, pois as dores nesse período são extremamente intensas. Porém, ela é uma doença que tem uma peculiaridade. Ela independe da quantidade para gerar sintomas. Existem pacientes com muitos focos de endometriose e que muitas vezes não têm todos esses sintomas. E mulheres com pouquíssimos focos de endometriose e que muitas vezes tem muitos sintomas. Então, o ideal é procurar o um médico, fazer os exames de rotina e, se identificar a endometriose, tratar de forma correta. O mais importante é saber que, infelizmente, muitas mulheres são subdiagnosticadas ou elas sofrem com isso há anos e nunca teve o diagnóstico adequado. Exames comuns pedidos em consultas de rotina, infelizmente, não fazem o diagnóstico. O ultrassom ou a ressonância que são mais importantes. Não é o ultrassom simples que a mulher está acostumada a fazer. Geralmente para o diagnóstico de endometriose tem que ser feita uma ultrassonografia com preparo intestinal, por uma equipe que está acostumada a procurar esse tipo de lesão. Por isso, muitas vezes, a mulher apresenta essas queixas, tem cólica, tem muito, muita dor, tem dor na hora da relação sexual e faz exame e, aparentemente, está é tudo normal. Mas, na verdade, ela não fez o exame adequado. Por isso que é importante, sim, sempre procurar uma equipe que vai te olhar como um todo e investigar a fundo, porque é uma doença seríssima. E, infelizmente, muitas mulheres têm um atraso de pelo menos 8 anos, desde o começo dos sintomas até o diagnóstico final. Então, quanto antes você procurar uma equipe que entenda do assunto, mais cedo a gente pode descartar ou diagnosticar para poder tratar. Gostaram do tema? Se inscreva no canal, deixe seu like. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o tratamento da endometriose. Fiquem com a gente. Um Obrigada, até o próximo.